A gente vai fazer agora uma experiência aqui para a gente executar o educativo e já soltar ele depois 20 metros para você ir percebendo o seu corpo na ação desse educativo, para você buscar do ponto educativo e durante a corrida como que isso vai responder para você. E não se, não se faria surpreender ou não fiquem tristes se não conseguir fazer o negócio, tá bom? É porque é aos poucos.

Como eu falei, vamos trabalhar o educativo para vocês que vêm daqui para lá, que a gente dá uma corridinha aqui para ficar mais fácil a gente pegar esse, esse caminho. A gente vai fazer em torno de 20 metros a execução do educativo e depois a gente vai soltar em 20 metros uma corridinha solta ali. O que, que a gente vai fazer com, com esse educativo? O que, que eu quero que vocês percebam? A estabilização do corpo

mantendo o troco estável, o equilíbrio e coordenação de braço e perna, para você não desestabilizar o seu corpo, não fazer força empurrando o seu corpo para cima, e sim apoiando. Eu estou transferindo a carga, o peso de uma perna para outra, para que eu não fique pulando. Então é curtinho o movimento, sem transferir a carga para o meu quadril, sem girar para um lado e para o outro, é estável

estável com o tronco, estável linearmente aqui minha visão, sem eu ficar quicando. Por que, que eu não quero? O que eu quero entender aqui na corrida eu apoio e puxo a perna. Eu apoio e puxo a perna. Eu não apoio e empurro o meu corpo. É muito peso, desnecessário empurrar meu corpo para cima. Só no suporte aqui do meu corpo já tá bacana. Cerca de 70% do nosso gasto energético na corrida, no custo metabólico da corrida, é para sustentar o nosso peso. Por isso que é tão difícil

e custoso para quem está mais pesado correr. O Keniano lá que ganha as corridas tem 50kg, 45kg, ele não tem esse peso porque é bonito, é porque ele precisa gastar menos energia para suportar o peso do corpo, gastar mais energia só para o deslocamento. Então nesse sentido, voltando aqui, vamos todo mundo para o estabiliza o corpo, direciona a energia para onde você quer ir, ou seja, o braço.

Se tá indo para cá, não tá no sentido que você quer ir. A perna, se tá aberta aqui, ó, também não tá no sentido onde você quer ir. Centraliza. Faça com que essas essas forças converjam para um sentido só. O movimento do braço, interessante, se a gente fechar a escápula,

você já estabiliza o seu braço. Você não precisa travar o seu trapézio. Só de estufar o peito fechar a escápula lá atrás, esse meu braço já não vai à frente. Ele só vai à frente se a escápula está relaxada. Então, fechei a escápula, peito estufado, ó. eu vou trabalhar aqui meu braço ó, coordenado. Eu não preciso ficar paradinho. Eu não preciso ficar batendo o tambor aqui para coordenar. Eu preciso do swing do movimento braço para equilibrar o meu corpo. Mais uma vez, isso também tem um custo

energético, eu não trabalhar o braço, se eu tô com ele preso, eu preciso desse balanço para ficar mais fácil deslocar meu corpo. Beleza? Estão conseguindo perceber como está quicando? Vai lá, mantém. Sai do tornozelo e volta. Consegue perceber aqui a linha do horizonte? Uhum. Mantém ela estável. Vai lá, baixa, puxa a perna.

Você tá fazendo um outro educativo que seria mais o, o skip baixo. Que a gente já trabalha um pouquinho mais o potencial elástico. Aqui a gente está trabalhando só o apoio e estabilização. Então ó, puxa a perna e volta. Vai mais devagar, puxa e volta. Devagar. Parou, lá embaixo, lá embaixo, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Você tá apoiando o seu peso no chão, você não tá saltitando. Bora, tenta mudar isso. Sem saltitar, sem saltitar. Beleza. Outro ponto interessante é a gente já pensar no ajuste aqui da nossa postura. Como se tivesse uma cordinha.

Te levando para cima, para você correr alto, umbigo nas costas, correndo alto e trabalhando bem o braço, lá atrás e volta, pum, pum, pum. isso, trabalha o braço, trabalha o braço, beleza, lembra da escápula, fecha um pouquinho mais aqui, para fazer com que o seu braço não atravesse aqui a frente, aí sim, bora,

esse horizonte à frente, ver se tá aqui ficando. Tá. Então puxa. Apoia e puxa, apoia e puxa, apoia e puxa. Bora. Vamos trabalhar isso, trabalhar isso. Todo mundo na postura. Lembra do umbigo nas costas, alto. Sem o braço lá na frente, que a gente não é lango-lango. Braço cruzando. Fecha a escápula. Isso. E alto. Beleza. Se o joelho tá abrindo, bota reto.

O que, que a gente vai fazer agora? Cuidado com o kick, ó. Esse piso macio, ó. É rapidinho, ó. Agora a gente aumenta a frequência. Fica mais difícil, né? A gente acelera para manter a frequência. Questão de mais coordenação. Apoio. E alto, alto, alto, alto. Daqui o que, que a gente vai fazer desse movimento? Desequilibra o corpo. Vai ser passinho de formiga. Você desequilibrou o corpo.

Tu vai começar a deslocar para frente, não precisa alongar o passo. Ensina o seu corpo, ao seu pé, manter de acordo com o desequilíbrio do tronco. E cuidado com a dor de barriga, sem flexionar o tronco. Alto, alto, alto, alto, alto, alto. alto. Vamos lá, reequilibra o corpo, reequilibrou, Mantenha a frequência de praça e perna. E se a gente equilibrar o corpo atrás, o que, que vai acontecer?

Joga o corpo para trás, o mesmo movimento no pé. Para frente de novo, vamos embora. Reequilibrou o corpo para frente. Daqui, ó, já está quase que fritando, né? Carburador fervendo. Desequilibra mais o corpo, mais, mais. Mantém o apoio do pé no chão como vocês estavam apoiando, só que deixa o movimento mais fluido. Tronco reto, tronco firme. Relaxa.

Vamos lá, voltou, vamos para lá de novo. Lembrando, quando a gente vai fazer educativo, ou qualquer coisa que exija um tanto da nossa coordenação motora, a gente tem que fazer de forma descansada. Então educativo não é algo para a gente fazer por uma hora de educativo. Você faz um pouco, respira, descansa, faz um pouco, respira, descansa, e depois ao longo da sua corrida que você vai executar,

você faz um check-up do seu corpo, de como é que tá acontecendo as coisas ali, como é que tá a posição do seu corpo e depois deixa fluir. Porque se você fica na neurose de como é que tá meu braço, como é que tá meu quadril, como é que tá meu pé, como é que tá tudo, vai ficar algo totalmente desconfortável. Frequência cardíaca vai subir, ficou desconfortável, percepção de esforço vai lá pro talo e aquele desempenho que você tinha antes, correndo todo torto, agora que você está tentando correr.

Retinho, vai pro pau. Você vai falar, isso não é pra mim. Porque você tá gerando um estresse psicológico tão grande na sua corrida, que o negócio não vai fluir. O nosso cérebro não sabe distinguir de onde é que tá vindo esse estresse. Quanto mais pesado tiver a nossa mente, mais difícil vai ser de você correr. Pensar cansa. Cansa pra caralho. Você tem que deixar fluir o movimento. Tem que deixar para que nesse momento, nos educativos, você vá ensinando o seu corpo. E vá se conectando com o sentimento.

O sentimento gasta muito menos energia do que o raciocínio lógico do subir o joelho, tornozelo, desequilíbrio para lá. Você percebeu o que está acontecendo e você só se reequilibrar. É buscar sempre um sentimento, uma percepção. Então, nesses pequenos momentos educativos, a gente vai buscando uma percepção para a sua corrida. Você vai buscando ali, opa, eu quero desequilíbrio. Aí você está na corrida, estou lá correndo, já não sabe mais, para um pouquinho, desacelera. Volta a reequilibrar o seu corpo.

Volta a desequilibrar para perceber isso, para se conectar de novo com você. Beleza? Esse foi só um educativo, e existem inúmeros que tem o seu propósito. Um outro que eu vou apresentar para vocês agora, que é o Ampherson, ele tem um propósito muito mais do que ensinar a gente a puxar o calcanhar no bumbum, né?

Minha na época da escola, a gente fazia assim né, com a mãozinha no bumbum, então futebol e tal, sem trabalhar a coordenação. Aqui a gente vai trabalhar a coordenação, o ajuste da pelve principalmente, e o ajuste da posição do corpo e a entrada do pé. Beleza? Vamos lá todo mundo lá de novo, que a gente vai fazer de novo esse movimento. Aqui a gente vai trabalhar o tempo de contato no chão, a estabilização do tronco e o desequilíbrio. Beleza? Vamos lá?

saltitando o, o braço tem que trabalhar tem que coordenar junto não adianta ficar parado, beleza? interessante você pensar que você está ajustando a pelve. o seu quadril aqui tem que estar tá ajustado eu não vou puxar meu joelho à frente eu vou manter retinho eu vou perceber onde meu pé está apoiando no chão e vou manter olha a pelve, como é que está quadril aqui aberto ó. pum pum pum pum mantém

Apoio rápido no chão, percebe como que o seu corpo se comporta, ele responde ao impacto do chão. Apoia e sai, apoia sai, você não está empurrando o seu pé, pra, o seu corpo para ir lá em cima, só está apoiando e puxando o pé atrás, mantendo o tronco estável, beleza? Trabalho, aqui fica muito mais fácil, ó. começa a deslocar, desequilibra o corpo para frente, mantém a coordenação, trabalha o braço, trabalha o braço, postura, peito estufado,

Pá, pá, pá, apoia e puxa, apoia e puxa, não raspa o pé no chão, você vai puxar o pé só depois que ele já estiver no ar. Desce apoio, mantém o apoio, desequilibra mais o corpo e relaxa, sem puxar o pé em cima. Só apoia, apoia, apoio apoia, apoio, apoio, apoio e o desequilíbrio. Relaxa, voltou.